Ah, muito bem-vindo, muito bem-vindo a mais um podcast aqui da We Believe, a gente fala muito sobre crescimento empresarial, sobre empresas, como é que você toca a sua pequena ou média empresa da melhor maneira para que ela cresça de lucro no seu caixa e no seu bolso, importante, tá? Eu sou Conrado Adolfo, fundador da We Believe. Eu sou a Renata Pontes, CEO da We Believe. Eu sou a Erika Belon, trabalho com treinamentos corporativos e eu sou a Bruna Civellini, faço parte do, dos recursos humanos da Bibliop. Então vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre pessoas. Que. E, e eu demorei para entender que. Demorei, quer dizer, eu sou empresária há 26 anos, 27 anos. Eu demorei para entender se não fica demais menos 10 anos. Para entender que pessoas é o que faz a empresa crescer. Então, o tema de hoje vai ser muito em cima de como que de fato a gente entende essa área de gestão e gente, de recursos humanos e a gente vai falar principalmente de contratação. Agora, a primeira pergunta que eu queria fazer aqui para vocês é, por que, que a contratação é tão importante e as empresas acabam negligenciando isso? E negligenciando significa... Não, não é não contratar, é contratar errado, contratar pessoa barata, contratar pessoa que o amigo, contratar a pessoa que foi bem na entrevista porque é o um cara mais simpático, é, mas não olha fit cultural, não olha currículo, é para olhar currículo, não é? Então, tem um monte de dúvidas aqui que a gente vai... para Você que está escutando a gente, dono de empresa, que a gente vai resolver, que a gente vai responder para você nesse podcast. Então, qual é a primeira grande dúvida que você tem aí, Renata? Você que está aí na frente da operação... E a Bruna também, resolvendo os pepinos diários da We Believe. Como não contratar errado? Porque a gente sempre busca realizar contratações de pessoas complementares. Mas como é que a gente reali consegue realizar essa contratação e garantir que a pessoa... Exerça aquilo que ela promete, né? Porque ela, normalmente numa entrevista existe muita venda, a pessoa está se vendendo. É, tem uma promessa muito grande e não somente ela é verdade, né? Exatamente. Então, como entender que essa pessoa realmente vai, vai ter fit, vai saber executar aquilo que ela se propõe a executar? Será que a Érica consegue ajudar a gente? Então, vamos lá. Tem algumas perguntas aí que a gente fez aí. Qual é a primeira, primeira grande dúvida aí? Então, Érica, fala pra gente. Olha, eu vejo que o processo de recrutamento e seleção, principalmente nas pequenas e médias empresas, elas não são tão eficazes, porque, primeiro de tudo, existe uma dificuldade de compreender o que é RH e o que é departamento pessoal. A pequena empresa, na maioria das vezes, ela tem um departamento pessoal, uma pessoa extremamente operacional e que não tem, muitas vezes, as competências necessárias para enxergar aquele candidato de forma estratégica e, a partir dali, identificar de fato se ele vai entregar aquilo que ele fala. Eu acho que agora, muito dono de empresa que está ouvindo a gente está pensando o seguinte, ué, mas como assim? Eu tenho um RH, eu tenho uma pessoa que vai lá, paga salário, que vê o dissídio, que contrata também, que demite, ué, isso não é um RH? Não. Não, isso é um departamento pessoal. O departamento pessoal é responsável pela parte burocrática da tua empresa. Ele vai cuidar da folha de pagamento, dos benefícios e etc. O RH não. O RH ele tem a especialidade dele é cuidar de gente. E quando você vai cuidar de gente, você precisa estudar comportamento humano. Não adianta só você estudar a folha de pagamento. E é a partir deste conhecimento que ele excede a a noção das leis trabalhistas, mas você precisa ter alguém ali tendo competência para avaliar um perfil comportamental, para ter know-how, para entender no processo de entrevista se ele está mentindo ou não. Hoje a gente tem inúmeras técnicas e capacitações que você pode fazer isso. Por exemplo, é, você coloca um teste de grafologia, que é o teste da escrita, você consegue pegar muita coisa naquele candidato que está ali. Então, eu preciso, de, antes de mais nada, ter um profissional de competência para fazer essa, esse recrutamento, trazer essa pessoa, esse talento para dentro da tua empresa. Entendi. E é importante pontuar também que é através da, do recrutamento e seleção, da contratação de pessoas, que a empresa consegue vencer barreiras e avançar e crescer. Porque se você não tem pessoas que te ajudam na administração da empresa, na execução, na entrega, sobrecarrega demais do empresário. A o empresário. Né? Exatamente. O empresário fica muito sobrecarregado. E aí você fica limitado. a Sua capacidade de crescimento fica limitada. Então a contratação correta envolve também o crescimento da própria empresa. É, eu vejo que tem muito empresário que ele, ele, ele nem entende que ele pode contratar gente para ajudar a carregar o piano. Ele entende que ele vai contratar gente para para dar assistência a ele carregando o piano. Mas as pessoas realmente podem carregar o piano junto com você. E, e quando, quando a, a empresa era, era pequena, que estava eu e mais dois ou três lá, e nem falo da We Believe na minha uma outra empresa, eu entendia que, ok, sou eu mesmo que tenho que fazer o um negócio, agora quem que eu vou contratar para me ajudar a fazer isso? E não para fazer outras coisas para que eu tenha tempo para cuidar de gestão e não de operação. A gente fala muito o empresário, ele tem que sair da operação, tem que sair da operação, sair da operação. Mas você, empresário, só sai da operação se você tem gente para fazer aquilo que é para ser feito. E tem que fazer na qualidade aceitável pelo mercado. Não é na melhor qualidade possível, porque vai sair muito caro e não necessariamente o cliente, ele vai detectar o que, que é bom, do que, que é ótimo, do que, que é maravilhoso. Mas tem que ser bom. E, e não tão bom quanto você faria como técnico, que você se dedica 24 horas por dia a é isso. Mas como é que você contrata certo essas pessoas que vão te ajudar a carregar o piano? Então, quer dizer, numa empresa, a, a primeira, a, o, primeiro, o primeiro passo que o empresário tem que dar para ter uma empresa de fato que cresça e seja sustentável é cuidar das pessoas que ele está colocando para dentro da empresa que vão fazer a empresa é, crescer. Né? Aliás, só, só mais um ponto, desculpa. O Jim Collins, ele fala uma coisa que eu acho muito legal. Você não, você não cria uma empresa, você cria um time. E o time cria a empresa. Exatamente. Exatamente. E a contratação envolve também trazer pessoas para te ajudar a pensar. Porque você tem expertise no seu setor, naquilo que você é especialista, mas em outras áreas não necessariamente existe essa, essa especialidade. Então, é trazer pessoas para te ajudar a pensar em todas as áreas da empresa, em todos os ramos da empresa. E Conrado falou uma coisa importante, né? Quando eu sou um pequeno empresário, eu tenho uma dúvida incrível. Contratar para crescer ou crescer para contratar? Ah, essa dúvida essa aí dúvida... é famosa. É isso Não. aí. É, primeiro porque a gente precisa até mudar, o, o pequeno empresário precisa mudar esse modelo mental dele e compreender que se ele quer crescer, ele precisa contratar. E contratar pessoas que são melhores que ele contratar pessoas que, não, que tenham a especialidade que ele não tem. Então, isso é extremamente importante o empresário entender. E é a partir dali que você começa, então, a construir realmente, de fato, uma empresa. Porque se você quiser crescer, você vai ter que contratar pessoas. Eu ouvi uma, uma coisa que fez muito sentido para mim, que é, departamento comercial, você contrata para crescer. E aí você contrata, aumenta as vendas. Departamentos de entrega Que entregam um serviço ou produto Você cresce para contratar Então, para mim essa regra ficou muito clara assim, Foi muito didática Exatamente, e eu vejo também a questão da operacionalização Porque o pequeno e o médio empresário Até ontem, ele era CLT então, quando ele se torna empresário, ele vem ainda com a cabeça operacional. Ele era um excelente técnico e que ele teve um nível de consciência maior que os demais colegas dele e começa a compreender que aquilo que ele está fazendo naquele momento para o dono, né, o patrão dele para ganhar dinheiro, então ele vê que ele tem competência para ele fazer. Aí ele abre a sua própria empresa. Mas ele não sabe que além excelente. daquilo que ele faz, tem outras 280 Exato. coisas que ele no não está vendo. Né? É, exatamente. exatamente. É, o, é o excelente pizzaiolo que começa a perceber que a, que a pizzaria que ele trabalha dá muito lucro, Aí ele vai e abre a, pizza, a pizzaria dele, só que ele só sabe fazer pizza. Mas ele não sabe contratar, ele não sabe demitir, ele não sabe lidar com o fornecedor, ele não sabe lidar com os custos da empresa. Então quer dizer, o crescer para contratar ou contratar para crescer depende muito de quem você vai contratar, qual a área, Exatamente qual o departamento. Exatamente E depende também, importante falar que a questão da contratação ela tem que estar totalmente ligada com o objetivo da empresa. O que, que você quer para a tua empresa? Qual a estratégia da empresa? Qual a estratégia? Onde você quer chegar daqui um Exatamente. ano, daqui dois anos? Porque existe uma cultura no pequeno empresário de querer contratar a mão de obra extremamente barata. Porque ele diz assim, olha, com o preço de um... Eu vejo muito isso. Então, você tem lá um profissional sênior que ele vai custar na faixa dos seus oito a 12 mil reais, mas ele vai fazer uma entrega absurda. E ele, ele tem um modelo mental de dizer, eu vou pagar oito mil reais para aquele colaborador, então eu vou contratar três... Que vai ganhar 1.300, 1.400, mas os três não e vai fazer. Tanto que vai te ocupar essas três de pessoas. Tempo, de tempo, de tudo. Então, é entender essa jogada e onde que eu quero chegar com a minha empresa. É. Será que eu chego com a minha empresa somente com estagiários? Onde eu quero chegar? Mas tem uma coisa também, que é: existe a hora de contratar o caso de 1.300 e existe a hora de contratar o caso de 8.000. Eu vejo que quando a empresa ela não tem uma base para crescer. Não adianta contratar um cara que vai fazer aquela empresa crescer se ela não tem base nenhuma para crescer ainda. Exatamente. Essa pessoa nem fica. Nem vai ficar. Ela Exatamente. nem entra Ela olha e fala: não é, é para mim. É. Mas o, o X da questão não está nem tanto no salário. Eu vejo na competência dessa pessoa porque ela pode estar no momento em que ela ganha um salário baixo, mas você faz uma entrevista eficaz e você entende o potencial que ela tem, porque tem pessoas que têm um potencial absurdo, né? Você pega. Hoje eu vejo muita gente generalizando nessa geração de jovens, né? É, bota todo mundo no mesmo pacote, não é verdade? Você tem jovens que são extraordinários, tem um potencial muito grande. Então, se você traz para a tua empresa um profissional barato, você tem total competência para desenvolvê-lo. Mas aí é que está, você você tem que ter esse know-how para desenvolver. Porque que também se você não tiver, não vai não vai funcionar. É, e muitas vezes o, o dono da empresa, ele não tem esse know-how. É. Ele vai contratar uma pessoa, um programador, mas ele não sabe programar. Ele vai contratar uma pessoa de financeiro, mas ele mesmo não sabe lidar com o financeiro. Então, quando ele não tem, quando o dono da empresa não tem o um know-how para desenvolver, como que ele faz para desenvolver uma pessoa que ele acabou de contratar, que é uma pessoa que precisa ser desenvolvida porque ela é barata? Isso é super complicado, porque às vezes você tem uma expansão, tem uma nova área que você sabe que você precisa criar, mas você não tem a menor noção de por onde começar. Qual o tipo de expertise a pessoa precisa ter? Qual que é o tipo de formação a, preço, a pessoa precisa ter? Exatamente. Aí você pode, por exemplo, buscar ajuda numa, no Headhunter, eu posso buscar ajuda numa agência, posso. Mas esse desenho dessa contratação tem que tá, ser muito bem feita, porque tanto as agências quanto os próprios headhunters eles, eles vão ter ali a expertise técnica então se não tiver ali um alinhamento entre esse empresário com o fit cultural da empresa dele para ele desenhar isso junto essa, desenhar essa vaga junto com esse profissional terceirizado a chance de insucesso também é grande isso lá lá no We Believe a gente passou por alguns casos assim né bruna em que a gente fez contato com pessoas que a gente conhecia da área para poder perguntar, olha, eu preciso que seja realizado Exatamente. essa atividade, qual é o tipo de profissional que eu preciso buscar? Não aconteceu nenhuma nem duas vezes, né? Da gente pedir ajuda para pessoas que a gente conhecia no mercado para ajudar a desenhar o perfil de quem tinha que contratar. Muitas vezes é importante frisar que o desenho do perfil não está focado na entrega técnica somente. Tem que estar tá muito alinhado com a parte de objetivo, como a doutora Érica comentou, objetivo da empresa como geral e também alinhado com os valores da empresa. Que comportamentos você espera que aquela pessoa tenha para desenvolver e para entregar aquilo que você espera? Isso tudo tem que estar alinhado. Houve uma situação em que eu e o estávamos conversando sobre uma vaga, uma pessoa para ocupar uma determinada vaga, e aí conversando com agências, conversando com pessoas do meio, a gente descobriu que não era uma pessoa, precisava de duas pessoas. Era uma pessoa de processos e uma pessoa técnica. Uma única pessoa não teria todas aquelas habilidades. Mas por que que nós achamos que talvez teria por falta de conhecimento do job da pessoa? É, vamos ver se a Érica ajuda a gente. Érica, como que, que você orienta para quando você não conhecer direito o, o job da pessoa? Como que você acha que isso pode ser realizado? Eu vou falar como eu faço. Quando isso acontece, eu também vou buscar ajuda em alguma, ou alguma outra empresa que eu tenha contato. Eu peço, a, é, peço, né? Se eles podem me passar a descrição do cargo, para eu conhecer um pouco aquela descrição do cargo, eu também vou atrás de informações nesse nível. Porque a pior coisa que você pode fazer é uma contratação errada. né Eu já tive inúmeras experiências com isso, principalmente agora, se a gente trouxer à tona aqui a questão do marketing digital. Quem tem know-how hoje do pequeno e médio empresário para contratar um profissional da área de marketing é digital? falar que Quando ele senta na mesa para conversar com você, ele, é, vão pensar que ele vai ser um gestor de tráfego. Como que nós temos know-how para contratar um gestor de tráfego? E esse cara começa a falar aramaico para o dono do empresário, Exatamente, né? exatamente. E principalmente se, o, se a pessoa que está contratando, o intuito dela é escalar alguma venda. E ele vai dizer que ele tem competência para fazer. Essa área é super complicada, muito porque complicada. se você contrata errado, você perde, perde dinheiro. Perde muito dinheiro, você perde muito dinheiro, por então, experiência. Então, quer dizer... Se você é dono de negócio, não tem uma competência para reconhecer quem é bom naquela competência É melhor você contratar alguém para contratar essa pessoa Exatamente isso, ou posso até dar uma dica para você Isso, só um pouquinho, tanto para contratação de colaborador quanto para fornecedor Porque a gente não conhece, às vezes a gente tem um problema e não sabe nem quem buscar para resolver aquele problema então, você precisa buscar apoio em pares do mercado, em pessoas que você tem no seu network, que, que é daquela área para poder entender onde buscar ajuda. Aliás, isso que você falou, a gente fez isso várias vezes, então é muito importante que o empresário ele tenha contato com pares e mantenha esse contato para ele ter a quem perguntar, para ele ter a quem acessar. Tipo, cara, preciso contratar essa vaga aqui Como é que você está fazendo aí na tua empresa? Ah, estou fazendo assim, assim, assado Pô, legal, e você? Estou falando assim, e você? E daí ele cria uma opinião a respeito daquela vaga, daquela posição E muitas vezes vai contratar errado Então, se a pessoa contratar errado, o que, que ela faz? Contratei errado, ok, não era isso Agora que eu descobri que o cargo não é exatamente esse E aí faço o quê? Eu já contratei errado, já está aqui A pessoa já está lá trabalhando, e aí? É, contratação errada, ela é sinônimo de demissão o empresário pequeno, ele precisa compreender que demissão é processo de gestão, é ferramenta de gestão. E muitas vezes a pessoa quer aproveitar aquela contratação errada num outro departamento. E nem sempre isso é possível. Eu não consigo corrigir uma contratação errada numa sala de treinamento. Isso é uma frase importante. Isso da corte. <risos> Eu não consigo consertar uma contratação errada numa sala de treinamento. Muito Exatamente. bom. Exatamente. É impossível. E hoje eu vejo muita gente gastando muito dinheiro com isso, contratando muitos players aí do mercado para dar treinamentos, leva para dentro da empresa, para dar treinamentos motivacionais, por exemplo, ou qualquer outro tipo de treinamento nesta área. Mas se a contratação está errada, você não vai conseguir consertar isso. É a mesma coisa, treinamento para engajar funcionário. Como que eu engajo um funcionário? Existe um treinamento para engajar uma pessoa? Não Geralmente o é. que o dono acha que palestra motivacional vai engajar o time e deixar o time feliz, né? Exatamente. Eu tenho que dizer para você que neurologicamente isso não é verdade. A motivação ela é intrínseca de dentro para fora. Vai precisar de uma substância chamada, chamada dopamina no cérebro dele. E é ele capaz de produzir. Agora, diferente do reconhecimento. O reconhecimento, sim, ele tem que ter dentro da empresa. Ele precisa ser reconhecido. Todos nós gostamos de, ser, de sermos reconhecidos, né? Agora, como que eu engajo uma pessoa no time? A partir do momento que eu tenho referência. Se você não tem um, um time de liderança, é, líderes de referência, você não vai ter um time engajado. Então, eu tenho que muito mais investir no meu time de liderança se eu quiser segurar esses profissionais dentro da minha empresa. E, e, e lembrando sempre que dentro da empresa, tudo funciona top down. É de cima para baixo e nunca de baixo para cima. E as pessoas começam a fazer o treinamento de forma errada, equivocada. Ela quer treinar a base, ela quer motivar o time, mas ela não investe no desenvolvimento da liderança. Não vai adiantar nada se você está gastando dinheiro. Quer dizer, a liderança... Ela que vai contratar o time certo e vai treinar e vai desenvolver o time. Se você já errou na liderança, Acabou. dali para baixo é só tá desgraça. E vai gerir. Sem uma liderança forte você não tem gestão da base. Líderes, fo... é, li... Pode Desculpa. Falar. Líderes fracos, times fracos. E times fracos causam problemas muito difíceis dentro da empresa. Times fracos querem engolir a empresa. Querem engolir a empresa. Cada um dá um palpite. O gestor, na maioria das vezes o empresário, ele não tem tempo. Se ele ainda é um empresário operacional, ele fica 24 horas dentro da operação. E ele não tem tempo para tomar conta do time. Uma coisa que já aconteceu comigo, inclusive, foi querer salvar a pessoa. Contratei Isso. a pessoa. Para. Não estava entregando, não estava entregando, não estava entregando, mas eu lembro desse caso, uma menina, ela, ela, ela era mãe, ela não tinha um marido, uma situação super difícil, eu falei, meu Deus, não posso mandar essa menina embora. Eu vou mudar ela de lugar. Eu mudei ela de lugar, eu acho que umas cinco vezes dentro da empresa, até que uns dois anos depois eu realmente fui lá e demiti. Só que isso é uma característica de pequena empresa, porque existe uma afeição muito grande aos aos colaboradores, você está ali o dia inteiro junto com os caras, está vivendo aquela dor junto com os caras. E daí você vê um cara que não entrega, como que você vai mandar embora um sujeito que já tomou cerveja com você outro dia, que virou teu amigo, amigo da família. Como que faz isso? É uma dor muito grande para o cara que tem uma empresa de 5, 6, 7 colaboradores, 3 colaboradores. Todo mundo vira uma família, né? Vira uma família, por isso que a postura do empresário e do líder precisa ser de alto desempenho. O que é um empresário de alto desempenho? É aquele que tem a capacidade de não misturar ele da atitude e do resultado dele. Então, quando você abre uma empresa, automaticamente você tem que desenvolver um mindset de PJ, de pessoa então, jurídica. Então, peraí, peraí. Um empresário, um profissional de alto desempenho é aquele que tem a capacidade de separar ele da atitude e do resultado. Da atitude e do resultado dele. Uma uma pessoa de baixo desempenho, quando você fala sobre o resultado dele, ele traz para o lado pessoal. Ele uhum. acha que é com ele é com e não ele. com o resultado. Quando você fala da atitude dele, ele traz para o lado pessoal. Então, se o empresário tem essa característica de baixo desempenho, a chance dele contratar um time de baixo desempenho é de 100%. Você quer ver onde que um líder ele arrebenta com a gestão dele quando ele começa a compartilhar com o time as dores particulares dele. Vou dar um exemplo comum. O funcionário procura o gestor ou a gestora, por exemplo, para dizer, olha, eu estou com um problema na minha casa, vou me separar do meu marido, meu marido tem feito isso e isso isso. Se a líder contribuir com aquele assunto dizendo, puxa, na minha casa também está assim, pronto, você perdeu o respeito. Então, essa é, é, existe uma linha muito tênue entre você ter esse distanciamento profissional e você ser uma pessoa rude com o seu colaborador. É você ter a postura. Você precisa ter uma postura ali para você não misturar. Agora, quando você começa a convidar, quando você dá a liberdade para o teu colaborador convidar você para ser padrinho do casamento dele, você já tem ali um sinal de que a sua gestão está muito mais de baixo desempenho do que de alto desempenho. Mas tem muito empresário que acha que isso é uma prova de que a equipe está engajada, porque as pessoas gostam dele, querem ele perto. Usa isso como ferramenta de retenção. Como re ferramenta de retenção. Só que pensa, amanhã você vai precisar demitir o padrinho de casamento. Como é que você faz? Né? Você precisa de... Por isso que não contrate quem você não pode mandar embora. É o caso da, da, de você ter dentro da empresa parentes trabalhando. Então, se você chama a atenção da esposa, o marido vai ficar ofendido. Se você chama a atenção do marido, a esposa vai ficar ofendida. Então, você tem que ter uma capacidade, enquanto empresário, de administrar tudo isso. Aí, tem dois pontos. Quer dizer, você contratar um parente seu ou você contratar colaboradores que são parentes entre si? Os dois têm o mesmo e problema. Marido mulher, por exemplo. Porque se o parente for seu, a extensão dessa briga vai ser no almoço de domingo da sua casa. É lá que vai ser a discussão, na mesa do domingo. E se você precisa dispensar, você vai arrumar uma briga com a família. Porque nem a família não vai entender, porque a família vai ficar do lado do mais fraco. Quem é o mais fraco? É aquele que foi demitido. Então, entender isso, ter clareza disso, porque é igual, é um contrato, né? É, quando, é uma sociedade, tá legal, nós vamos nos tornar sócio, legal. E se essa sociedade acabar? Como é que vai ser a é nossa famoso, relação? e se a gente brigar? E se a gente <risos> brigar? Então, isso tem que ter clareza já na hora de entrar. É, é muito difícil, pelo menos as minhas experiências profissionais, até hoje, eu trabalhei em várias empresas, atuo na área de, de consultoria. Eu conheci até hoje uma única empresa em que os dois sócios nunca tiveram problemas. Nunca, nunca, nunca, nunca. Olha é, que... Eu, aqui, é, casa, eu, tinha, eu tinha um, tive um, um patrão, né, que ele dizia assim para mim, Érica, sociedade é igual casamento. Ele falava, olha, quem, quem tem sócio tem patrão. Na verdade, a sociedade é pior do que casamento. É. Casamento tem amor envolvido. É. É. A sociedade é não. Né? Né? Exatamente isso. E quando você contrata um colaborador, praticamente você está ficando sócio dele ali. Indiretamente, né? Então, você tem que ter muita clareza do que você está fazendo. Isso. Queria só contribuir um pouquinho sobre o que você falou de pegar e mudar a pessoa de setores. Tive uma conversa essa semana até com uma pessoa lá da We Believe falando sobre isso. Que quando a gente identifica uma pessoa que não é do perfil, a gente tem que, ter que falar isso para a pessoa também, porque você vai mudar essa pessoa de setor, ela perde a especialização dela de mercado, né? porque a pessoa tá, tem uma formação numa faculdade, ela está investindo na educação dela, você começa a trocar essa pessoa de setor porque ela não está performando, e aí, e aí, como consequência disso, a pessoa acaba ficando fora do mercado mesmo depois quando ela for ser demitida ou pedir demissão, porque ela não vai ter uma especialização numa área e não vai ter experiência profunda em uma área específica. Então, eu acho que também é importante, do lado do empresário, para com o colaborador, mesmo que o colaborador não fique feliz com a demissão, é que seja deixado claro, olha, não está funcionando, e explicar por que não está funcionando. Porque trocar o, o colaborador de área a longo prazo pode ser um problema também. Bem observado isso. Tem um outro ponto aqui em cima disso que é o explicar para o colaborador que não está funcionando. Qual é a hora de dar essa explicação? Porque muito empresário é, faz isso na demissão, ele não tem nenhuma reunião de feedback ou ele faz feedbacks maravilhosos uhum. e na hora da demissão simplesmente manda o cara embora sem nem explicar. Qual é a hora de fazer isso? A gente nem está entrando mais na contratação, a gente já está indo é. lá para o meio <risos> da situação, da mas só para a gente trazer isso daqui. O feedback ele tem que ser estruturado e ele tem que acontecer o tempo todo. Tem empresas que geralmente marcam o feedback, vamos conversar dia tal, né? Isso é importante, super importante, mas ele tem que ser estruturado, o feedback tem que ser dito a, a verdade. E, e, e falar a verdade nem sempre é só passar a mão na cabeça. A gente precisa dizer. E isso é importante, porque ali no feedback, se você já tem a intenção de dispensar essa pessoa, você começa a construção dessa você demissão. Você já coloca, ó, o gato, o gato é, está, no está subindo subiu no o telhado, telhado. Exatamente. E aí você constrói essa demissão. Agora, uma coisa importante aqui para falar. É, muitos empresários, né... É, R.H. também tem muita dificuldade com a comunicação e de chamar o funcionário e dizer para ele onde ele está errando. Porque se você não fala, a pessoa acha que ela está acertando. E aí ela pega de surpresa mesmo. Então a gente tem que falar. Por isso, na hora de contratar, é contratar pessoas com alto desempenho, porque ele não vai levar para o lado pessoal. Ele vai até te agradecer. Quando você está alinhando ele. E por isso também que entra a questão de você ter um líder de referência. Agora, quando o líder não é referência, eu não quero nem escutar o que aquele líder está falando para mim. Não quer, eu Você não simplesmente quero mentir. Eu o que ignoro, o líder tá eu até enquanto, porque nós, né? Enquanto seres humanos, nós precisamos, nós buscamos o tempo todo uma pessoa de referência. Então, às vezes, eu trabalho lá no departamento comercial, mas a minha referência é o líder do financeiro. Eu acabo escutando muito mais o que a gestão financeira tá falando para mim do que o meu gestor da área de comer, da minha área comercial. Então, eu preciso a liderança. Ela que carrega o piano ali junto com o time. Então, ela tem que ter essa reputação para que a pessoa olhe e fale, puxa, eu gostaria de ser como você, eu vou escutar. Quando você dá um palpite, olha, essa cor de blusa para você ficar melhor do que essa, eu vou parar para ouvir. Agora, quando a pessoa não tem reputação, fala, viu, o que, que aquele cara está querendo falar da, da cor da minha roupa? Entendeu? Então é aí que você começa a observar a reputação que você tem, que ela não é feita a goela baixa, ela é construída. Ou seja, por isso que líderes fracos não formam times fortes. Não formam. Porque o time ou sai, porque não é. respeita o líder, ou isso. simplesmente não escuta aquilo que o líder está falando. Isso, por isso que você tem que ter um líder que se posicione. Liderança que fica em cima do muro, fala mal de um para outro, fala mal do outro para outro, ele cria um caos dentro da empresa. Quem quer ser líder? O Steve Jobs fal falava assim, se você, se você quer agradar todo mundo, vai vender sorvete. Não seja líder, vai vender sorvete. Né? E é bem por aí, ser líder você não vai agradar todo mundo. Você tem que ter essa consciência. Se você é uma pessoa que necessita agradar os outros, você precisa ser qualquer outra coisa, menos líder. Porque você vai ter momentos em que você vai desagradar as pessoas. E o bom funcionário, aquele funcionário que quer crescer, ele vai te ouvir, ele vai te ouvir. Não tem Desde a que você seja uma referência. Desde para ele. que você seja uma referência. E o que quer é ser uma referência? Fazer aquilo que você fala e não só falar. É, existe uma relação de orgulho, né? Você cria um orgulho de trabalhar com uma é, pessoa. Exatamente. De aprender com a pessoa. É, exatamente. Então, essa referência para a pessoa, ela extrapola é, o profissional. É. Você olha aquilo como uma, um ideal de comportamento. Eu nem trabalho mais para você por dinheiro. Eu trabalho para você é, é. só pela possibilidade é. de estar próximo de você. Esse é o líder. Muito legal. Tem uma um, um conceito de liderança que eu gosto muito, que é... Primeiro, a liderança é uma permissão, a liderança não é uma imposição nem um cargo, Isso. quer dizer, eu escolho o meu líder, não é, é porque tem cargo de chefe no cartão lá uhum, que ele é meu não. líder, não, eu escolho o meu líder, então é uma permissão. E segundo, é uma permissão em que conceitualmente eu penso o seguinte, se eu estiver junto dessa pessoa no meu futuro, o meu futuro vai ser melhor do que se eu não estiver junto com essa pessoa. Então, quer dizer, eu quero estar junto porque eu sei que junto com ela eu vou me desenvolver e o meu futuro vai ser melhor. Então, o, o, o líder que tem essa permissão do time é o líder que, no final das contas, consegue desenvolver o time e o time percebe esse desenvolvimento que ele, de fato, está avançando para um futuro melhor. Isso. O time, sem perceber, ele começa a modelar o comportamento desse líder para se espelhar nele. Exatamente. Porque ele fala assim, nossa, eu quero chegar lá. Então, como que essa pessoa fez para poder chegar lá? Então, ele começa a modelar o comportamento. Exatamente isso aí. Eu trabalhei numa empresa que era interessante essa questão do respeito, né? Nós tínhamos vários profissionais do departamento de jurídico que eram advogados. E nós tínhamos um, um, a única pessoa dentro do departamento que ele era chamado de doutor. Doutor fulano de tal. Os demais não. Isso, eu enquanto RH, me chamava muito a atenção. Mas por que, que isso acontecia? Porque era o único que se dava, ele tinha uma postura de advogado. E os demais não tinham a postura. Parece uma coisa boba, mas faz total diferença ali dentro do departamento. Então, o que ele falava virava lei. Era impressionante. Da mesma maneira que eu trabalhei com outro dono de um, de um outro grupo, que quando ele entrava na nossa sala, nós ficávamos em pé para falar com ele. E não era ele que exigia, não. A postura dele, a maneira como ele conversava com a gente, ele entrava na sala, o que você estivesse fazendo, você ficava em pé para conversar com ele. É a postura da pessoa. É impressionante. Quanto que o outro você chega... Você chega, por exemplo, eu tive, eu, enquanto experiência em várias universidades. É, eu trabalhei numa universidade que eu chegava para conversar com os meus coordenadores, ou até com o diretor, ele não prestava atenção em mim. Ele falava para mim, ah, Érica, vai falando. E ele continuava no, no computador. Mas ele não estava dando atenção para mim. Às vezes era alguma dor, eu precisava conversar com ele. E eu trabalhei em outra universidade, que era maravilhoso. O meu diretor, ele saía de trás da mesa, e ele se sentava na cadeira ao meu lado... E falava para mim, pode falar, Érica. Foi o melhor diretor que eu tive na minha vida. Até hoje, eu o respeito como meu diretor. Ou seja, muito mais do que é, técnicas de liderança, a melhor liderança ainda é se importar. Se importar com as pessoas. Mas sem é. se envolver emocionalmente. Sem se envolver emocionalmente, exatamente isso. Porque se você se envolve emocionalmente, você perde a capacidade de, de liderança. E de criticidade. Você deixa de ser crítico. Boa. A pessoa ela precisa ser acolhida, mas você não pode se envolver emocionalmente. emocionalmente. E acolher não necessariamente é só passar a mão na cabeça. Não. Algumas vezes é falar como um falar pai. Falar a verdade. Ah, você está errando aqui. Você está errando aqui. É falar a verdade. E, e essa relação ela tem que ser estabelecida já no processo de, de entrada. Olha, eu estou te contratando, mas os nossos feedbacks aqui são muito transparentes. Eu vou falar para você quando você está errando. E você tem que fazer isso. Se você não fizer, ah, o, o liderado, ele te testa como uma criança. Ele vai te testando para saber até onde ele pode ir com você. Entendi. Tem uma... O que, que você acha, Bruna? Temos a Bruna aqui que Olá, não falou Bruna, nada ainda, não, meu eu Deus! Eu tava pensando, estava <risos> sintetizando algumas perguntas é, e alguns cases e que eu queria trazer. Conta pra gente um pouquinho, porque você tem os dois lados, né? Tanto a parte de você enquanto liderada, quanto a parte das pessoas que te procuram. Conta um pouquinho pra gente da, de como acontece. Perfeito. Eu vou começar pela parte mais fácil, que é ser liderada. E eu só tenho a agradecer porque eu tenho como liderar a Renata e a Daniela, então... Assim, não vale, hein, gente? Não, não <risos> eu tenho muito o que falar, assim, de pontos, aspectos é, difíceis, são mais como desafios, porque foi na We Believe que eu comecei a entender que não eram problemas, e sim desafios que eu deveria enfrentar. Então, aspectos como liderada. É, eu gosto de trazer muito dia a dia. Então, eu sei, eu aprendi a receber feedback com a liderança da Renata. Por isso que eu levo ela como exemplo. Em outras empresas, eu não tinha essa referência. Então, quando alguém me pontuava alguma coisa, eu falava, o que, que essa pessoa está me falando? E eu sempre respondi direto, nas minhas experiências, direto para a direção. Então, o que, que essa pessoa está me falando? Por que, que eu tenho que acreditar nesse cara que sabe menos do que eu sobre RH? Essa pessoa que sabe menos do que eu no meu dia a dia, ele nem está aqui. Então, é muito complicado quando você não entende a questão de processos, então é importante que o líder sempre entenda a questão processual, como funciona o dia a dia daquela pessoa, porque na hora dele dar o feedback, ele vai precisar pontuar esses aspectos, não fazer microgerenciamento, mas como é que eu vou dar um feedback pro, pro meu liderado se eu não sei nem o que, que ele tá fazendo no dia a dia, se eu não sei a dor dele, se eu não sei quais são as dificuldades dele, então é importante, então Retomando, né? Foi na We Believe que eu comecei a entender o conceito de feedback para desenvolvimento. Isso. E é legal que a Bruna mudou o mindset dela nesses últimos meses. Houve uma mudança de mindset nisso. E o feedback, ele, pode, ele tem que ser positivo e negativo. E negativo. Exatamente. Exatamente. E, a, e nessa experiência eu recebi positivo e negativo. Porque eu entrei, eu entrei com um mindset totalmente diferente. Totalmente voltado para a parte emo emocional muito frágil. Qualquer coisa me abalava. E foi na We Believe, através da liderança, que eu consegui mudar totalmente. Tanto que uma das perguntas que eu fiz para Renata no primeiro evento que eu participei na We Believe foi como você construiu o seu modelo mental? E que loucura. Então, Ela olhou e falou, como você construiu o um modelo mental? Até bugou, né? Como construir esse modelo mental para você ser... É, um, um empresário, um gestor, onde você consegue lidar emocionalmente com todos os conflitos Nossa, e, é ao lá. mesmo tempo, é, ainda assim ter aquela parte de acolhimento, mas sem se envolver. Como é que eu consigo... não, Como eu não me envolvo com um colaborador? Então, foi algo que eu comecei a pegar e foi perto da Renata que eu comecei a mudar. Eu fui observando o comportamento, a linguagem. É dessa forma que a gente consegue modelar o nosso, a no, o nosso ah, mindset. Você... E você ou... sofre menos, né? E você sofre, sofre menos. menos. Você passa a dormir, a noite. Seja, é. passa dormir à noite. Ou seja, passa a dormir a noite, exatamente. exatamente, exatamente. <risos> ou seja, líder fraco não cria time forte. Líder forte... Cria. É, re, ou, desdobra o modelo mental dele no time. É, exatamente. E se o time, por um acaso, entra sem o, esse fit cultural, porque a pessoa é líder numa empresa, não é à toa. Ou pelo menos não deveria ser. Ela não é líder porque é o parente que tem que ser líder ou, ou aí, então vai ter briga na família. Não, é uma pessoa que mereceu ser líder. Né? E se ela mereceu ser líder, ela tem um fit cultural com o negócio. E a Bruna, você falou uma coisa muito importante. É a maturidade do colaborador em conseguir desenvolver isso. E o papel do gestor é desenvolver essa maturidade. Porque nós, existem quatro maturidades de um profissional. Existe a primeira maturidade, que é o bebê, independente da... Da, da idade que ele tenha E nós precisamos cuidar desta pessoa Independente da idade Significa o seguinte, ela pode ser um bebê Que acabou de entrar na empresa com 40 anos Mas naquela atividade ela é um bebê Ela é um bebê e, comportamento, e o comportamento Dela muitas vezes é um comportamento De bebê porque você precisa cuidar dessa pessoa, ela acabou de chegar. Às vezes, emocionalmente, ela é frágil emocionalmente. Você cuida, o que você faz com o bebê? Você cuida, você vai lá, você vai ver se o bebê fez xixi, você tem que trocar o bebê, então você tem que ficar em cima. Depois, esse funcionário, quando ele começa a criar corpo, ele se torna uma criança, você precisa educá-lo. Como que você educa um bebê? A partir do treino, do, da, da integração dele, onde você tem que dizer para ele, olha, aqui na nossa empresa funciona assim, os feedbacks são dados desta forma, é... Aí, existem alguns momentos ali na maturidade que ele se torna um adolescente, onde ele fica rebelde com algumas coisas. Você, qual é o papel do líder? Aí entra o líder mais efetivo. Eu preciso disciplinar, falar, olha, aqui as coisas funcionam dessa maneira. Né? E depois ele vai se tornar um adulto, onde você vai poder delegar para ele. Mas esse estágio, todo mundo vai passar. E se o líder não tiver know-how para isso, porque o líder quer contratar só o adulto, é muito difícil você, ele, ele chegar assim, porque ele não conhece o seu negócio. Ele pode ter a mesma expertise, ele pode ter sido o mesmo gerente financeiro em outra organização, mas ele não conhece nada da tua empresa. Então, ele precisa desse, desse tempo, por isso que existem os três meses. Os três meses é para eu conhecer o, o empresário e o empresário me conhecer. É, mas muitas vezes o empresário, quando, quando contrata a pessoa pelo período de experiência, ele contrata para a pessoa já começar a trabalhar e ele não tem essa consciência de aquele período é para ele conhecer qual é a entrega do profissional. Simplesmente ele delarga as coisas do profissional isso. e o profissional vai trabalhando, chega no final de três meses, ele não sabe se realmente aquela pessoa entregou ou não, ou se não entregou, por que não entregou, se foi falha dele ou foi falha do próprio profissional. E o maior problema que o empresário faz é ele quer construir a saída de uma pessoa. Aí, ok, é, é, é válido fazer isso. E aí ele está extremamente descontente com a atendente dele. Então, ele vai contratar outra. E quem que ele coloca para treinar? A menina que ele vai dispensar. Então, não você faz sentido. Você contrata uma pessoa, sei lá, 15 dias antes, 20 dias é... antes e põe sentado do lado. Do lado. Daquela pessoa Daquela... que já não entrega e que ele já quer mandar embora. E que é tóxica, que está poluindo a empresa e que está causando um monte de problema e que vai encher a cabeça de quem acabou de chegar. E vai chegar para a menina que acabou de chegar e fala, você vai trabalhar aqui? aqui... <risos> Boa sorte. Boa sorte. <risos> Né? Vou, ah, mas me prometeram isso e isso para você também, porque para mim também prometeram e não entregaram. Então, é, é, entender essa, essa jogada que é importante para você reter esse talento dentro da empresa. E como que faz então? Quer dizer, eu mando a pessoa embora e coloco uma outra na função sem ter treinado ela através da atendente que já estava lá? Como que resolve esse nó? Se eu tiver duas pessoas no atendimento, eu vou colocar ao lado daquela que eu sei que, não vai, que eu não vou demitir. Agora, se eu vou. Se eu estou precisando tirar alguém, eu vou falar como uma experiência, é claro, tem casos e casos. Vamos pegar atendimento telefônico. Eu prefiro encerrar o contrato com uma na sexta-feira e contratar a nova na segunda, onde eu posso passar, eu passar meio período com ela ou delegar isso para uma outra pessoa. Para que ela entre ali de acordo, mas eu não deixaria nem ela ter contato com aquele que está poluindo meu time. Eu concordo com a Érica, porque se você já quer é, realizar a demissão, significa que o processo não está rodando. Não está rodando. Por que que eu vou então ela você lá? tem que revisar todo o processo. Eu também prefiro recomeçar do zero. Eu também. Por quê? Porque aí você, você tem a chance de recomeçar do zero, identificar os gaps e corrigir os gaps do, do processo. Se você coloca essa pessoa para treinar anterior, você nunca mais vai achar os gaps. Então você pode contratar uma pessoa boa que não vai te entregar e talvez o problema nem seja da pessoa, seja do, do, de um processo incorreto, que Exatamente. você deixou um, um antigo colaborador que não era bom ensinar Enserá. uma pessoa nova. Exatamente. Ou seja, contrate uma pessoa boa inclusive para melhorar o processo. Exatamente. Exatamente. E se precisar recomeçar do zero o processo recomece. recomece, não tem grandes perdas, porque a empresa é sua, a estrutura está ali. E Você tá vai conseguir achar o fio da meada? Eu, eu queria deixar uma dica aqui. Não existe empresa que feche quando você manda um funcionário embora. Os empresários morrem de medo de mandar as pessoas embora, porque eles acreditam que se a pessoa sair de lá, a empresa dele vai fechar. Ela não vai fechar. Ela pode dar uma balançada aí, um mês, dois meses? Pode, mas ela não vai fechar. É, e aí muitas vezes o um empresário que já está na operação tem que entrar ainda mais naquela área para consertar. O problema é que o empresário, quando ele entra na operação, ele não entra para ajustar o processo, ele entra para apagar incêndio, uhum. aí coloca alguém lá para continuar apagando os mesmos incêndios, ao Sim. invés de criar um processo para impedir que o incêndio aconteça. Exatamente. Por isso que acontece tanta coisa dentro das empresas. Desvios e etc. Acontece por quê? Porque não tem ninguém ali no controle. É, eu tive um diretor que ele dizia para mim assim, Erika, nós temos que colocar controle. E eu tinha resistência por parte dos funcionários em relação ao controle. Ele dizia, olha, controle não é para saber se está roubando ou não. Controle é para saber se a minha empresa dá lucro ou prejuízo. E quando você tem o um controle, quando você tem um processo, você consegue resolver muito desse tipo de problema. E você, isso. quando coloca controle, o controle, o funcionário fala, nossa, mas está desconfiando de mim? Exatamente isso. Isso, estou. estou. Até confiar, eu desconfio. E <risos> para confiar, eu e, tenho que ver os números. E por que, que eu não posso ver o seu processo? Exatamente. O que, que te impede de, te, de me mostrar o seu o processo? processo? Isso aí. O que, que te impede de você deixar o celular que é da empresa em cima da sua mesa, sem a senha que você colocou? Por que, que eu não posso ter acesso às suas conversas com os meus clientes? Aliás, a gente teve problemas homéricos com isso daí. De, na hora de mandar embora, ou a gente não tinha a senha, ou a pessoa apagou todos Deletórico. os dados todo do histórico. notebook. É. Tudo, né? Sobrou nada. E do, celular. Eu acho que e do celular. Eu acho que todo empresário já passou por isso. E aquele que não passou, não fique triste, porque um dia vai passar e a gente precisa passar para a gente poder aprender porque a hora que você passa que você olha na tua máquina que você vê que a pessoa apagou tudo não tem nada não tem nada na histórico máquina histórico zero aí Nossa, você aí. senta chora se recompõe levanta e resolve o problema e recomeça e, e recomeça tudo bem. e está tudo bem vamos falar de contratação então a gente tem tem muito empresário que ele quando vai contratar ele se pergunta Primeiro, preciso contratar? Segundo, quem que eu vou contratar? Terceiro, quanto que eu vou pagar para essa pessoa? Quarto, ela vai entrar, eu faço o quê? Então existe um processo de contratação que muitas vezes o empresário nem sabe qual é esse processo. Como é que define, qual é o perfil da vaga, qual é o fit cultural, qual é o, qual é o job description, a descrição do cargo, quanto que vai pagar... É, como que faz a entrevista, como que é por currículo, não é? Como que é? Quais são as etapas desse processo? E é legal também junto com essas perguntas a gente te... quem faz esse processo? Você tem um processo? Quem realiza esse processo? Exatamente. Olha, esse processo de recrutamento e seleção, vamos, vamos falar de um processo. Olha, antes disso, por que, que é importante quando ela tá certo? Primeiro que é importante contratar certo pra, porque você precisa fazer com, sua, com que sua empresa cresça. Se você não, mas contratar uma pessoa baratinha não faz a empresa crescer também? Depende. Eu não só preciso só de gente, eu vou botando não. um monte de gente lá e acabou. Se você não tiver clareza e estratégia de onde sua empresa quer chegar, por que, que você quer contratar? A pergunta tem que ser primeiro para o empresário. Onde você quer chegar com, essa, com a tua empresa? Por que, que você precisa aumentar o teu departamento comercial? Por que, que você quer ter aqui uma CEO, por exemplo, financeiro? Qual é o objetivo da tua empresa? Você vai mudar a cultura da sua empresa? Okay. Essa é a primeira pergunta e contratação é. é meio de obtenção de lucro de lucro exatamente e por ah, isso isso é uma coisa importante é. aí contratação é meio de obtenção de, de lucro exatamente. porque se você não tem pessoas certas dentro do seu da sua empresa você não consegue ter lucro só vai ter prejuízo só você prejuízo. vai ter baixa produtividade gente empatando processo é. baixa produtividade gente não reclamando, entregando reclamando. não atendendo bem seu cliente você vai precisar se envolver mais do que o necessário na operação então não vai ter, não vai ter liberdade para buscar novos negócios novas as parcerias. Então, a contratação errada implica em prejuízo. E a contratação correta implica em lucro, em crescimento. E o que que é contratar a pessoa certa? É só o currículo? Não, de forma alguma. é Primeiro, entender que a RH, RH é centro de lucro. RH precisa estar sentado na mesa definindo estratégia junto com o empresário. Eu RH, quero. não aquele departamento pessoal não, que só o paga pessoal, a folha. Né? Não, recursos humanos. Essa pessoa tem que sentar na mesa para definir juntamente com o empresário a estratégia. Onde nós estamos e onde queremos chegar. É a história do minha empresa hoje fatura 500 mil, para ela faturar um milhão, você não vai conseguir isso com o time que você tem. Porque se você conseguisse, você já estaria faturando um milhão. Sim. Então, o que, que nós vamos fazer? O que, que nós vamos fazer com esse time que eu estou? Eu vou trocar o time... Eu vou colocar profissionais com mais expertise para ajudar esse time a crescer, a me levar para um milhão? Aí que entra o plano de desenvolvimento individual. O que é um plano de desenvolvimento individual? É uma ferramenta de gestão que vai ajudar o teu time a chegar aonde a empresa quer chegar. Então, qual é o processo de recrutamento e seleção? Então, aquela pergunta, não é só currículo. É, Então, ah, o currículo, tá bom, vou contratar a pessoa. Não é só isso. Não. Tem também a questão da cultura, né? Existe um método. Né? A primeira coisa que você tem que ter é a descrição do cargo. Qual é a descrição do cargo para aquela vaga? Porque quem faz tudo não faz nada. Você tem que sentar na mesa para fazer a publicação da vaga com a descrição do cargo. Aí você vai chamar essa pessoa essa para pessoa fazer o processo. Né? Então, ela te mandou o um currículo e aí você vai olhar se aquele currículo está alinhado com aquela descrição. Está? Ok. Então, nós vamos para a segunda fase do processo. Mas, peraí, vamos um pouco ainda nessa parte da descrição do cargo. Tem muito empresário que ele coloca a descrição do cargo como quase que um clone dele. Então, eu quero que a pessoa fale inglês, francês, alemão, hum. cuide de marketing, vendas, financeiro, RH. EH. É, não faz sentido. Por isso que nós temos que ter estar alinhado com o mercado. Então, para esse cargo que eu estou contratando, estou contratando uh, um analista de marketing. Qual é o papel desse analista? Porque dentro de cada cargo eu posso cat categorizá-lo em três, em três etapas. O júnior, que é aquele profissional que só vai auxiliar. O pleno é o profissional que analisa. Agora o sênior é o que analisa e toma decisão. Dentro de cada uma dessas categorias, eu já consigo formular o salário dessa pessoa e já consigo ter noção, mais ou menos, da, das experiências profissionais deles. E como que eu faço isso? Porque eu vou contratar o meu analista de marketing. Eu nunca contratei um analista de marketing. O meu primeiro analista de marketing onde que eu consigo uma descrição de cargo? A internet te possibilita isso, mas você também pode é, buscar informações com outras empresas que tenham um, um uma analista de marketing. Entendi. Essas empresas... Até para entender se o que você precisa é, é, realmente, é um realmente um uma analista de, de marketing. marketing. Se, te com, se compensa para você ter essa pessoa dentro da sua empresa ou se compensa você terceirizar essa pessoa, por exemplo. Então, quer dizer, eu posso ir no Google, digitar lá, pode. vaga analista de marketing, olhar o job description de várias empresas isso. e falar... Isso é uma análise de marketing. Ah, legal. É isso que eu preciso o, ou não? Eu preciso de mais do que o isso. O que faz um analista de marketing? Ele vai te trazer. Ele vai te trazer. Qual legal. é a descrição de cargos de um analista de marketing? Então, quer dizer, uma boa dica é... Vai no Google. Vai, digita isso. lá, porque você vai ver a descrição de, de vaga de outras empresas que estão buscando a mesma coisa que você. Isso. Sim, exatamente. Aí, quando você senta para você contratar esse profissional, as suas perguntas de entrevistas, na entrevista, elas têm que estar relacionadas... Com a descrição do cargo, e aí vai, vai estar relacionada com missão, visão, valores da sua empresa, perfil comportamental, porque a empresa, existem dois tipos de perfis. O perfil, a especificidade comportamental para trabalhar na empresa, por exemplo, para trabalhar na We Believe, existem alguns valores. Uhum. Se a pessoa não tiver esses valores, ela nem. Eu nem vou é, contratá-la. Vamos, vamos dar um exemplo disso, isso aí é muito subjetivo. Por exemplo, na We Believe a gente tem alguns valores como equilíbrio emocional. Isso Sim. é um valor dentro da We Believe. Quando a pessoa começa a surtar loucamente dentro da We Believe, cara, eu já olho e falo: putz, não tem perfil para trabalhar aqui. Porque sem surtar já é difícil, surtando fica impossível. Exatamente. Então, equilíbrio emocional é um. Disciplina. A pessoa tem que ser disciplinada. Ela tem que ser metódica, ela tem que fazer o que tem que ser feito. Não importa se ela está de mau humor, se ela está de bom humor. Cara, você tem que fazer. Então, vai lá e faz. Então, isso é um outro valor. Quer dizer, quando eu vou contratar, quando a gente vai contratar na Believe, a gente tem que olhar o seguinte. Cara, será que essa pessoa tem equilíbrio emocional? Então, eu vou fazer perguntas na entrevista para descobrir se ela tem equilíbrio emocional ou não. Por exemplo, Bruna, como que você faz... Dá um exemplo de para saber se a pessoa tem disciplina, equilíbrio emocional ou algum outro valor. Só para quem está ouvindo a gente, ter um exemplo de como é que isso é feito na prática. Perfeito. Geralmente, o que, que eu faço... Eu crio testes, tá? Eu gosto muito de trazer cases, porque é através de cases que ela vai explanar para mim como ela lidou com aquela situação. Claro que é muito delicado pedir cases, porque ela pode mentir. E aí entra a expertise de você analisar o discurso daquela pessoa, entender os comportamentos, ver se o que ela está falando, para onde ela está olhando, o que, que ela está gesticulando. Então, eu sempre trago a prática. Claro que eu analiso o currículo, porque o currículo ainda é uma ferramenta importante para a gente estar tá avaliando e quando a gente pega um currículo a gente começa a analisar o cabeçalho começa aí você vê se uma pessoa é organizada ou não pela forma que ela apresenta o, seu, o currículo dela e claro que varia de cargos né e áreas por exemplo é, acho interessante uma pessoa da área de finanças por exemplo apresentar um currículo no Excel eu já vi eu adoro um currículo no Excel você vê aí a disciplina, ela tá na área certa, é uma pessoa disciplinada, ela tem entendimento de ferramenta, isso já ganhou aí, e a gente vai avaliar o discurso dela na hora de conversar. Então, você vai fazendo perguntas pontuais, vai analisando os gestos dela, se ela é uma pessoa que gesticula muito, se ela tá olhando para o lado. Então, é muito delicado isso, essa questão de observação, tá? Então, eu sempre tento frisar é, em perguntas onde eu consiga mapear o comportamento dessa pessoa. E se ela tem os valores que a empresa ela tem. ela tem os valores que a tem. Para dar o fit cultural. Porque Exatamente. se lá na We Believe entra uma pessoa que não tem equilíbrio emocional, não tem disciplina, não se mostra estável diante de uma crise, a gente está crescendo muito rápido, então a pessoa tem que ser estável porque é crescimento das crises. Cara, se a pessoa não vinga na We Believe, ela não fica. Ela mesmo pede para sair porque ela sente que ela não está adaptada ao clima que a gente tem na We Believe e que muita maioria hoje dentro da We Believe tem, esses valores arraigados na, em, em si né? Se você prestar atenção Qual que é o primeiro ponto? Você precisa saber quais são os seus valores Porque se, se o empresário não Eu conhece dono, os né? pro, é, se, se o empresário não conhece Os próprios valores Não tem como ele buscar fit cultural Porque o fit cultural parte Do entendimento de quais são os valores Do dono da empresa Qual é o tipo do de empresa do empresário. que ele quer né? Exatamente, porque os valores da empresa É um desdobramento dos valores Do dono, dos sócios então, o primeiro ponto é o dono precisa entender quais são os valores dele. Ele, ele entendendo quais são os valores dele, ele vai conseguir criar os valores da empresa dele. E aí buscar no mercado pessoas que tenham fit, que tenham valores similares aos valores dele. E o, os cases são muito interessantes, mas tem perguntas do dia a dia sobre a família. Por exemplo, um dos nossos dos valores da We Believe é a integridade, a honestidade. Então tem perguntas simples que você pode conseguir entender isso. Como que a pessoa lê um livro? Como que ela escuta uma música? E é a partir da, da resposta de como ela faz isso, de onde ela vai buscar a informação de um livro, de um e-book, você já sabe se ela tem um comportamento íntegro, íntegro ou não. É claro que a decisão da. É, da... Até explicar isso melhor. Uhum. Porque tem gente que baixa livro da internet, do WhatsApp, compra curso pirata, etc. Isso. Esse cara, pra gente, já não vinga. Por quê? Pô, se você baixa. Você sabe que isso é errado? Sei. O <risos> cara, como que você vai contratar um cara que compra um livro pirata ou baixa um e-book pirateado, um PDF de algum livro, que é vendido e tem um direito autoral ali em cima, e ele acha que tá tudo bem porque ninguém tá vendo? Isso já é uma baita falta de integridade. Isso. No e no que esse cara não entra. Não entra. Por exemplo, você quer avaliar a questão da inteligência emocional. Você pode colocar para a pessoa um case do que ela faria numa situação de caos. Situacional. É, então, você coloca uma, um, uma, uma, uma situação de caos, onde você tem, sei lá, 100 clientes para atender simultâneo, um relatório para entregar no dia seguinte. Você coloca uma, um, um case de caos e, e pergunta o que, que a pessoa faria. A depender dessa resposta, você consegue identificar... É, é, qual é o tipo de inteligência emocional que a pessoa tem? é uma, é, é algo exato, não é mas dá junto é com, fácil, com a né? conversa mas o currículo te dá um direcionamento para análise e tomar muito cuidado para não fazer também aquelas entrevistas de consultoria década de 80 e 90 né é exatamente. que é eu li, eu, li, eu li no sonho grande, é, que conta a história do Beto Cicupira, do Marcel Tese e do Jorge Paulo Lema na, na criação do, da Ambev, do, do, do, do, na verdade do 3G ainda. Né? E, e daí tinha uma dinâmica que eles faziam, que era: tinha uma janela na sala, que era uma janela que ficava fechada, tipo aquela janela de, de hotel que não abre, ela não uhum. abria. Era uma janela, mas não abria, estava presa ali. E daí falavam para ele, por favor, abre aquela janela ali. E aí o cara ia abrir a janela e a janela não abria. E ele tinha que dar um jeito. E teve um caso, eles contando no livro, que o cara pegou uma cadeira e foi para cima do vidro da janela para quebrar o vidro para abrir aquela janela de algum jeito. Porque, cara, se eu não consigo abrir, eu vou quebrar o vidro da janela. Até que alguém não, cara. Para, não é assim. Então, tomar muito cuidado com o tipo de pergunta que você faz, porque algumas vezes você não vai medir nada. Exatamente. Você vai deixar o cara estressado e ainda vai ser uma péssima entrevista, uma experiência para aquele candidato. Constranger desnecessariamente. Constranger desnecessariamente, é isso mesmo. E tem algumas técnicas que a gente pode usar na entrevista, como por exemplo, não faça perguntas fechadas para ele. É, vou dar um exemplo aqui. Uh, você pergunta para o candidato: Você já teve algum momento difícil dentro da empresa que você trabalhou? Alguma discussão com algum colega de time? Ele vai dizer: Ah, tive. Como você resolveu? O fato de você perguntar isso para ele: Como ele resolveu? O cérebro dele vai buscar uma resposta e uhum. às vezes ela é mentirosa. Então, você faz perguntas abertas, você muda a pergunta, você diz assim, olha, me conta um pouco sobre situações difíceis que você já tenha passado dentro da sua empresa. Na hora que ele vai te contar essa história, você começa a prestar atenção no verbo que ele usa. Os profissionais de alto desempenho costumam usar verbos no passado, muito mais presente e passado. Por quê? Um profissional de alto desempenho, ele tem histórias para te contar. Um profissional de baixo desempenho, ele usa verbos no futuro. Porque nunca ele tem, mas se você der uma chance para ele, ele vai fazer. Ele não estudou, mas se você contratá-lo, ele vai estudar. Então, você começa a ter essas técnicas, para a partir dessas técnicas você começar a compreender isso. E um cara de alto desempenho, ele fala muito dele também, né? Dele ele é o protagonista, né? É, então ele, ele, ele sempre está envolvido nas respostas. O de baixo desempenho, as respostas sempre estarão em terceira pessoa. Porque ele terceiriza, né? Ele terceiriza sempre. Então, isso é uma dica bem legal que a gente pode utilizar na no processo de contratação, principalmente quando eu vou descobrir a especificidade da empresa. Que nem a gente falou aqui, é, no caso da empresa, são os valores da empresa. Uhum. Mas eu não posso descartar que eu tenho que entender qual é o perfil daquela pessoa. Porque eu tenho quatro tipos de perfis. Eu tenho aquele profissional que é mais líder, tenho aquele profissional mais comunicador, tenho aquele profissional que ele é mais um ritmo constante, equilibrado, e tem um profissional mais analítico. Às vezes a entrevista impressiona muito. Você contrata um, um, um. Você entrevista um comunicador, ele é muito articulado, ele é muito bom. Mas na hora que você precisa colocá-lo para uma tarefa que ele tenha que entregar resultado, ele não é o melhor o melhor é um executor, o melhor é um líder, esse sujeito vai entregar o resultado. E isso acontece muito em vendas. Você acaba contratando vendas. o cara que não. se vende melhor, melhor. Mas não necessariamente ele consegue entregar a meta Exatamente. dele. A entrevista isso. do comunicador é muito difícil. É. Eu acho que é a mais difícil. Porque ele, ele te convence, ele, ele, te convence muito, né? ele tem uma habilidade grande de, de comunicação é. e algumas áreas precisam precisa. dessa habilidade. Então você está buscando um, um comunicador, porque é, é, precisa dessa, dessa habilidade mas na posição. Só só comunicador. comunicador. Isso, então a entrevista da posição que precisa da característica de comunicação, ela é a mais difícil de preencher corretamente. Porque ele precisa ter, ele precisa liderar a comunicação, mas ele tem que ter um traço de liderança por trás dessa comunicação, porque se ele for um comunicador com um traço mais analítico, por exemplo, a gente vai ter um pouco de dificuldade com ele ali, porque ele vai ser mais metódico ainda. Se você tem ali um comunicador com um traço atrás dele, o segundo perfil dele seja um perfil mais estável, ele vai ter muito mais pena das pessoas. Então, numa venda, ele é capaz de dizer, olha, lá no concorrente é mais barato, compra lá que é mais barato, porque ele tem pena das pessoas, ele tem dó. Então, eu preciso dominar isso na hora de, de fazer o processo. Por isso que não adianta só eu ter o currículo. Ou seja, não adianta só também eu achar que eu olhando para a pessoa, eu vou conseguir contratar certo sem ter alguém que é especializado em fazer esse tipo de entrevista, de analisar o perfil, de entender qual é o match que dá com o perfil da vaga, Exatamente. da empresa e da pessoa. Exatamente não adianta é, eu vejo muitas vezes as pessoas querendo ter feeling né tanto que ele diz ah eu tenho um feeling bom para contratar né não existe <risos> feeling. É não existe feeling é porque método, fi... não é técnica é método não existe isso não vai por esse caminho que a chance de dar errado é grande. Às vezes a gente acerta no feeling, mas é muito difícil a gente acertar. É, né? eu acho que é, é muito simples saber se o cara tem um bom feeling ou não, é só ver o tamanho da empresa dele. Exatamente, né? os resultados Sim. dele, É simples é, assim, né? É o resultado, exatamente, é o resultado, aí você vê. Eric, fala para mim um pouquinho sobre a questão de contratação de PJ e CLT. O que, que você acha disso? Olha, a contratação de PJ e CLT, tem que ser tudo muito bem combinado na entrada, né? principalmente o PJ. Então, a gente já sabe hoje que você ter um único PJ fazendo uma única atividade para aquela empresa, a gente pode ter problemas lá na frente. Porque o PJ é aquele sujeito que vai prestar o serviço dele para várias empresas, então ele vai tirar diversas notas para vários clientes. Quando você começa a ter um PJ que ele só tira a nota para a tua empresa, você pode vir a ter problemas trabalhistas lá na frente. É, e o ponto é: muito empresário quer contratar o PJ para trabalhar como CLT. É. Ou seja, tem horário fixo, recebe todo, dia no, no, todo mês no mesmo dia, mais ou menos no mesmo dia do mês. Isso. Tem hierarquia, tem meta, Sim. tem cobrança. Subordinação. Subordinação. Controle de jornada. Controle Exatamente. de jornada, ou seja, isso é um CLT. Isso é um CLT. Só que ele contratou como PJ para conseguir, entre aspas, economizar no imposto. Exatamente. A questão é, essa economia pode sair muito cara. E esse é um grande risco que o empresário, ele contrata como PJ muitas vezes para fazer essa economia, mas daqui a um ano, dois anos, ele olha e fala, cara, como é que eu vou demitir esse cara hum. que já está me dando problema, que é um cara que... Já, já deu sinal de que ele pode entrar na justiça E se ele entrar na justiça eu vou ter que pagar Tudo aquilo que eu economizei com ele Mais um tanto que eu não tenho Como e, que eu faço isso? E, e ele fica refém do funcionário Exatamente, e estendendo ainda Porque ainda se ele, se ele é PJ Fazendo um trabalho presencial para você E se tem um acidente de percurso? O que, que você faz com ele? E se ele a, acontece alguma coisa dentro da empresa, ele tem um mal súbito dentro da tua empresa. O que você faz com ele? Porque às vezes a gente acha que não acontece. Eu tive clientes de um restaurante muito grande e que o restaurante, a área de gastronomia, é muito comum fazer isso. Então, eu chamo o garçom que eu quero contratar e ele vem fazer um teste no meu restaurante. Ah, vamos ver, né? Vamos, você vem hoje à noite aí, vamos fazer um teste. E eu tive um cliente que aconteceu isso. Trouxeram um rapaz de outra cidade... Né? inclusive era de, do estado de Minas, vem muita gente aqui para São Paulo para trabalhar na área da gastronomia, e ele fez o teste no restaurante. Quem o trouxe foi um outro garçom que no dia do teste estava de folga. Aí chegou o rapaz para fazer o teste, o restaurante abria às 19, às 18 horas ele teve um mal súbito, caiu morto dentro do restaurante. Aí Deus. pegaram o colaborador, levou para a Santa Casa, chegou lá, vamos abrir o quê? É, o CAT né, que eu tenho que abrir. Né? Não tem. Aí cadê? Qual, como ele se chama? Zé. Cadê a carteira profissional do Zé? Não tem. Qual o telefone do Zé? Ah, não sei. Foi o amigo que trouxe o tal do Zé. Vamos ligar para o amigo. O celular do amigo não atendia. Então, o que, que aconteceu ali? Deu, tiveram uma multa muito grande, eles precisaram passar esse restaurante para frente, mas acontece. Então, às vezes, a gente acha que essas coisas não acontecem. Bastou que a pessoa esteja viva. Mas pode acontecer. É, a questão é, talvez quem está escutando a gente agora... Tá se perguntando o seguinte, ah, mas eu vou ter uma grande economia e o risco não é alto. E para o dono de empresa que fala isso para mim, eu falo o seguinte, imagina que você está numa estrada, uma estrada boa, uma estrada lisa, bandeirantes, assim, estrada bacana, lisa, não tem muito carro em volta, e você está andando a 260 por hora. É, o problema não é o risco, o problema é o impacto. Porque se qualquer coisa acontecer, você passar numa pedra, você espirrar, você, você vai capotar e vai morrer. Então, qual é o, o, o que a gente chama de risco da ruína, né? o risco de perder tudo? E, e uma outra coisa importante também, para você que está escutando a gente, o risco de você contratar um PJ ou contratar vários PJs, mesmo do departamento comercial, não é se vai acontecer algo assim, mas o maior risco é você ter uma denúncia. Você manda alguém embora, que pode até ser CLT, essa pessoa sai magoada Sim. e daí denuncia no Ministério do Trabalho, o fiscal vai na sua empresa e de repente descobre que todo mundo lá é PJ. Por causa de uma denúncia, não porque o Ministério do Trabalho mirou você, mas porque alguém falou de você. Exatamente. Esse é o grande risco que o empresário não entende. E, e a outra coisa é, quando você tem um PJ, chega uma hora que você fica refém dele, porque você não pode exigir dele e ele pode simplesmente falar cara, é, eu já estou trabalhando para uma outra empresa também, você fala não, você não pode, lógico que eu posso, eu sou PJ Sim. e você fica numa saia justa muito grande quero que você grande. use um sistema, não vou usar você não pode me obrigar, Exatamente. preciso que você me dê feedback do que está acontecendo com o cliente XYZ não vou te dar, não sou obrigado tem tudo isso na contratação de um PJ é isso aí. então o risco ele vai muito além do, da parte financeira, você tem um risco operacional também na contratação de PJs é, e uma outra coisa é, quando você contrata um PJ e para economizar imposto, cara, se você não consegue fazer dentro da lei, você não tem condição de crescer. Se você não está pagando imposto, você contrata PJ, você tem um monte de coisa errada na sua empresa, não está passando nota, etc., é porque você não tem condição de crescer. Você está mascarando um problema que já está dentro da sua empresa que você tem que resolver esse problema. O problema é da falta de lucratividade, da falta de produtividade, da falta de gestão. Não é o problema de você quer economizar no imposto. O problema é, eu não tenho dinheiro, o suficiente para pagar um CLT. Então, você não deve contratar esse cara. O que você tem que fazer é dar um jeito na tua gestão e na tua lucratividade e na tua produtividade. Para daí sim você conseguir crescer dentro da lei. Porque não dá para você crescer muito fora da lei. Não tem como. Você vai bater num teto e esse teto é baixo. É Aliás, isso. Só para exemplificar isso, quando a gente saiu a We Believe, estava né? é, estourando Simples, um contador X veio para mim e falou... Bom, Conrado, a gente vai estourar o Simples esse ano ainda. Então, eu falei, tá, o que, que você me aconselha? É, abre uma segunda empresa, porque daí você consegue fazer uma segunda empresa com Simples também. E aí a carga tributária vai ser menor. E, e aí eu falei, tá, mas como é que funciona isso? Não pode ser no seu nome. Bota no nome da sua mãe. Eu falei, cara, minha mãe, cara. Imagina botar uma no nome da minha mãe, cara. Mãe, eu vou burlar a lei e eu preciso que você me ajude, que você seja minha cúmplice, né? Aí eu perguntei, cara, por um acaso, eu citei uma empresa grande do nosso segmento, o Hotmart, né? O Hotmart, que é uma empresa grande, ele tá no simples? Aí o cara falou, não, ele não tá no simples. Eu falei, cara, se eu quero ficar do tamanho do Hotmart, maior do que o Hotmart, o que, que eu vou Ficar tentando me manter no simples, sendo que o que eu tenho que fazer é estruturar o meu negócio para ir para o lucro presumido e aí sim eu conseguir crescer. Porque se eu começar a arranjar soluções de gato e rato com o governo para continuar no simples, claro, eu nunca vou crescer. Porque eu nunca vou gastar esse tempo pensando em como de fato crescer na maneira justa, honesta uhum. e crescer. E não ficar arranjando um monte de subterfúgios. E o PJ e o CLT, na minha opinião, é, é bem isso. É, o empresário tem que resolver um problema que tá dentro da empresa dele, para ele crescer seguindo a lei, porque só dá para crescer seguindo a lei, não dá para crescer fora da lei não tem como, impossível e, e daí ele acaba contratando o PJ e ele não entende que aquilo bate num teto, né, para ele. Exatamente e, e, e tem a lei do universo, né Conrado, enquanto alguém tiver que perder para você ganhar, não vai para frente é isso aí. Não funciona. E uma né? outra coisa é a lei é essa, goste dela ou não você quer mudar a lei, vote certo exatamente. Ponto, né? <risos> Exatamente isso. Exatamente. Acho que é isso. Ah, eu tenho outra pergunta aqui para você, Érica. E quando eu tenho um processo seletivo em que o líder dessa pessoa, é, o, o liderado, o gestor que está realizando a contratação, não quer contratar ninguém que seja melhor do que ele, sabota as pessoas no momento do processo seletivo? Na verdade, tem outro ponto. Às vezes o dono nem sabe disso. Exatamente. É. Ele não agora. fica sabendo. Ele simplesmente fica sabendo que ó, tem que contratar essa pessoa aqui. Ok, então vai lá e contrata. Mas como que o dono consegue ter essa percepção? É, Existem alguns departamentos dentro das empresas que elas são pilares e que elas têm que estar ali muito próxima ao dono da empresa. A área de recursos humanos, por ser estratégica, ela tem que ter acesso a esse empresário. Ou seja, a área de recursos humanos é estratégica. É estratégica. Ela senta na mesa para definir estratégia. Ela, ela é centro de lucro, não centro de custo. Então, quem está à frente desse processo é o RH. Então, ele contratou e entendeu que aquela pessoa pode ocupar aquela posição, mas foi a, a, a, o candidato foi ser entrevistado pelo tal líder, que chega lá e, e, e corta esse candidato. O dono da empresa precisa saber disso, porque esse candidato que foi cortado por, pelo gerente, ele tem que ser entrevistado pelo diretor, ele tem que ser entrevistado pelo CEO da empresa. O que não pode é o RH não ter essa força, porque acontece muito do RH, neste caso, se sentir diminuído porque esta ordem veio de um gerente de área. Então, às vezes, o RH não tem força para lutar. Aí que entra o papel do, do empresário de falar, não, independente da pessoa que está recrutando não seja uma gerente, mas ela é o meu braço aqui dentro da empresa. Uhum. Então, o empresário tem que aprender a ouvir o RH, mesmo que seu RH seja um analista. Tem que empoderar o RH. Empoderar, exatamente. exatamente porque se eu estou delegando para o meu RH a competência dele contratar, tem que ter peso aquela opinião que a, a, aquela aquele trabalho que foi feito porque a gente que é da área sabe que é um trabalho absurdo você conseguir encontrar um profissional onde você consiga unir especificidade da empresa onde você consiga juntar fit cultural a descrição do cargo o perfil para o cargo então não é fácil você trazer um colaborador e, e além do mais as pessoas querem trabalhar para você se a sua empresa tiver reputação. Porque também se o candidato não enxergar que a tua empresa tem reputação, ele não atrai. Por que, que tem empresa que não atrai os melhores candidatos? Porque as pessoas não querem trabalhar lá. E não quer trabalhar lá, na maioria das vezes, porque tem um líder medíocre como esse, que todo mundo que é uhum. bom, ele tira. Bruna, como que a gente tem pego isso na, na contratação? Porque eu sei que já aconteceu já. É. A gente já teve líder que falou, não, não, não quero contratar essa pessoa... O RH passou para a gente, a gente foi lá, conversou com a pessoa e falou, não, espera aí, essa pessoa é boa, bota para dentro. Eu lembro Exatamente. que já aconteceu isso. Nós tivemos alguns cases já de fazer todo o processo de recrutamento e seleção e na hora de passar para o líder, o líder pontuou o seguinte, não vamos seguir, né, já assim, sem estar nós não vamos seguir porque eu estou com medo deste candidato ocupar o meu lugar. Ah, paga. ele falou isso? O próprio, o próprio líder falou. É, é muito assim, comum isso, chama, Não chama, porque ele vai me tirar da minha cadeira. É. Então me manda alguém medíocre pra eu poder trabalhar com essa, essas palavras. Medíocre pra eu poder trabalhar. Eu falei assim, olha, não vou fazer isso. É? é meu assim Deus! Mesmo. <risos> é. é assim mesmo que funciona o Pegamos isso... <risos> Umas duas vezes isso, né, Bruna? Duas vezes e outras vezes também. Isso é Essa, muito comum. foram foram dois casos, esse da mediocridade. E, tem um, e teve um outro também, o que eu ouvi. Eu não posso permitir que você traga candidatos que saibam mais que eu. É. Não posso permitir. Se você me mandar um currículo é, assim, assim, assado, com parecer XYZ, eu não vou nem abrir. E outros casos de eu mandar o parecer técnico. E aí o que, que acontece? Como que chega? É, o RH quando encaminha para o líder? Porque é o líder que vai fazer a, a entrevista e escolher o candidato. O RH sabe quais são os melhores currículos que ele está entregando. Claro. O RH sabe. Mesmo que não tenha esse tipo de feedback, tá? Mesmo que o líder não chegue para o RH e não fale isso porque normalmente as pessoas não velada, vão falar. Velada, né? é. É. Normalmente é. as velado. pessoas não vão falar. É velado, escolhe de maneira velada. Mas o RH sabe quem são os melhores currículos que foram encaminhados. Se, ele, se, se a contratação é sempre do perfil mais fraco, você manda alguns currículos, você sabe qual que é o mais forte ou mais fraco para vaga. O, o RH sabe. É o RH te, te, se, se o RH tiver próximo da direção ele te reporta. Não é difícil de pegar, você pega e você pega rápido. Ou seja, mas tem que ter um RH que não é só o departamento pessoal não, que vai lá e paga a folha. Tem que ser o RH. Tem que ser o RH com mais qualificação. E você tem que empoderar o RH para que esse RH consiga conversar de igual para igual com essa gerência. E, e tem um outro porém, se essa gerência tiver mais acesso ao empresário e essa gerência for o tal funcionário de confiança do tal do empresário, não então para um RH nessa empresa. E o dono não está tendo noção de que aquele tal funcionário de confiança está, na verdade, detonando com a empresa dele. Então, o dono tem que ter noções de RH. É claro que ele não precisa ter a expertise, ser especialista, mas ele tem que ter noção da contratação, ele tem que ter noção se ele quiser gerenciar o um negócio. Ele tem que conhecer todas as fontes, ele não precisa beber água de todas, mas ele tem que conhecer. É, isso é uma coisa que muito dono de empresa... RH, muito dono, negligencia muito, solenemente. Muito, muito, muito, Contrata muito. a estagiária da faculdade coloca lá... Exatamente tocar. isso. E, e, e entende aí, que é uma na... área fraca. É, né? E aí né? também não estabelece comunicação com essa pessoa, não, né? Não, nem quer Porque saber. Porque você tem que estabelecer comunicação com essa pessoa para essa pessoa entender o que, que você precisa de contratação e essa pessoa poder te dar o feedback do que tem no mercado, do, da faixa salarial. Se você não está viajando na tua contratação. Ex exatamente, né? então. Então, você tem que estabelecer uma, uma relação de confiança com o RH e abrir um canal de comunicação. Se você não abre o canal de comunicação, a informação não, não chega. Não chega, porque aí o RH tem até medo de falar com você, porque ela vai ser demitida, a próxima é ela é, falar Ou o, matar o, o próprio mensageiro. RH também pode passar a contratar pessoas medíocres Ah, né? sim, tem que também muito tem cuidado. muito isso também Quando chega alguém, eu preciso de alguém no RH O RH muitas vezes tem essa postura De não querer contratar alguém que seja melhor que ele De medo de perder a vaga não, Ou, ou ah, não reconhecer quem é melhor não, na outra é, área sim, né? É exatamente. melhor e além, gente Tem outros aspectos também importantes que é do RH não entender a necessidade da empresa, porque ele simplesmente foi tacado lá e falando assim, vai, é, eu preciso de, de X vagas. E o cara só quer contratar para tirar o dele. Processo acelerado. Exatamente. Eu vou contratar em três, em três horas, aqui top. Isso. Só que ele não pensa que de, vai ter o pós disso. É, essa contratação que ele fez, precisa entregar resultado. E uma coisa importante para a gente falar aqui, recursos humanos tem que ter o olhar do negócio. Por isso que determinadas é, categorias e determinadas formações acadêmicas, elas não podem ser vinculadas somente a questões comportamentais e clínicas. RH tem que ter a cabeça do negócio. RH tem que compreender que aquela pessoa que está entrando dentro da empresa, ela não está entrando lá para ser tratada. Ela está entrando lá porque ela precisa compor um cargo que vai dar a rentabilidade e o resultado que a empresa precisa. Então, hoje, os empresários... Existe uma cultura no Brasil de trazer profissionais para a área do RH, muito mais com formações clínicas do que formações de negócios. Clínica significa uma pessoa que se formou em psicologia e, e... ela poderia atender numa clínica e resolve ser um recurso humano. Re Re resolve ser. Está tudo bem nós termos psicólogos dentro da área do RH, desde que ele tenha um entendimento de negócio desde que ele tenha uma cabeça de negócio, que ele compreenda que aquele colaborador, se ele não tem condições para exercer aquela função, ele precisa ser desligado e não ser recuperado, que é aquilo que você falou no começo, tenta salvar a qualquer custo o colaborador. Eles não estão errados, porque a formação deles é essa, mas eu preciso enxergar o quanto isso de fato realmente dialoga com o meu negócio. É, e o quanto que isso está da cultura do negócio, porque tem negócio que de fato não demite a ninguém. Exatamente. A gente visitou lá um negócio há pouco tempo atrás. Isso e está tudo bem. As pessoas tá mudam tudo bem. Um, um ano de, de área até a pessoa se encontrar. Só que isso, obviamente, diminui o lucro da empresa, Sim, produtividade, uma cultura diferente. não funciona para o médio e pequeno empreendedor. Não, não, não. funciona. Porque ele não tem recurso para isso. não tem né? recurso para isso. Ele não tem recurso. E aí, se eu tenho um RH que não tem esse olhar do negócio, é muito comum acontecer. Então, assim, sendo brutalmente sincero, como é o meu jeitinho, né? Sim. eu acho que a gente pode falar que existem dois grandes grupos de recursos humanos. Não existe grupo certo ou errado, mas não. são dois grandes grupos. O grupo que eu chamo de Abraçar Árvores sim, e tá sim. tudo bem. Isso tá tudo bem. Eu não abraço árvores, mas tá tudo bem. Eu conheço várias pessoas que abraçam, são pessoas ótimas, são minhas amigas. Só que existe o outro grupo que é o famoso Faca na Caveira. Exatamente isso. E tem, é, e tem a empresa que de repente ela é Faca na Caveira e contrata um RH de abraçar a árvore, vai ter o problema vai de virar problema. clínica de... Como é que reabilitação. Você fala? reabilitação. Clínica de reabilitação. Então, já que a faca na caveira, de quem é a cadeira do RH? A cadeira do RH é para aquele profissional que tem um olhar do todo, sistêmico, o administrador senta na cadeira do RH. Entendeu? Mas por que, que o administrador não senta muitas vezes na cadeira do RH? Eu, eu costumo dizer, porque eu como professora de faculdade, dando aula no curso de RH, dando aula na administração e dando aula na psicologia. O administrador ele tem um semestre de psicologia organizacional. O, o psicólogo também, né? O, forma, o quem, o estudante de psicologia. Tenta o administrador abrir um consultório inventar a moda dele, que ele tá clinicando ali. O conselho que de psicologia vai cair em cima desse, desse administrador. Só que nós, da área da administração, damos a legalidade, muitas vezes, para profissionais de outras áreas, dialogarem dentro do negócio sem ter a cabeça do negócio. Então, a partir do momento em que eu quero sentar naquela cadeira, tudo bem eu ser formado em psicologia ou em administração, mas eu tenho que ter a expertise do negócio para que eu não atrapalhe a gestão. É isso. Ok! okay. É isso, chegamos aqui ao final do nosso podcast, que é o podcast da We Believe, em que a gente discutiu... Qual vai ser o nome desse podcast não sei. Alguma seu, sugestão? Alguma sugestão? Como contratar certo? Como contratar certo na sua empresa? Modo, é, como contratar... Gosto. Como é, contratar, contratar certo? certo. Como, não, é, ou como não errar na contratação? Como não errar na contratação? Como não errar na sua próxima contratação? Gosto desse. Como não errar na sua, sua próxima, próxima contratação. Como não errar na sua próxima contratação. Então vai ser isso. Então é isso, meus amigos, meus queridos ouvintes. Chegamos ao final aqui do nosso podcast We Believe e a gente se vê no nosso próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.